Olá, seja bem-vindo de volta. E eu estou hoje com mais uma dica. Na dica de hoje, eu vou mostrar para você como fazer para trabalhar com várias máscaras ao mesmo tempo dentro do Nuke. Então eu trouxe aqui várias imagens. Eu vou te dar de bônus também já essa funçãozinha aqui. Né? Eu tenho Edit Boot Selection. Isso aqui, se eu não me engano, é um é um scriptzinho que tem na internet. Né? Mas o que ele faz é isso aqui, tá vendo? Seleção todos os objetos e quando eu trocar um ele troca todos. Então, isso aqui é uma mão na roda e vira e mexe. Eu acabo usando. Então, o que eu vou usar aqui para começar é essa imagem. É uma foto que eu tirei já tem algum tempo. Mas eu vou usar para fazer esse exemplo para você poder dar uma olhada. Então, qual a questão? Se eu tenho que fazer, por exemplo, o que eu vou fazer aqui para você de exemplo, né? Um match paint, que seja, seria colocar os objetos por cima desses andares aqui do, do estádio. É, isso aqui é um... É uma ruína, né, de um coliseu, podemos dizer assim, né, lá na Espanha. Então o que acontece é o seguinte. Se eu tenho o, essa máscara num canal só, né, que seria o meu alfa, onde eu fizer a minha máscara, vou fazer aqui bem rápido, né, só dar uma olhadinha, fechar aqui, se eu fizer uma máscara aqui, é, o, que eu tô no, o meu alfa, eu tenho o meu alfa aqui dentro, Certo? Se eu fizer uma outra máscara, eu tenho essa máscara no mesmo, no mesmo, no mesmo lugar que ele. Né? Mas aí o que acontece? Eu quero dividir essa minha, esse meu, essa minha imagem com várias é, camadas diferentes. Né? Então eu quero ter aqui uma máscara para o primeiro andar, uma máscara para o segundo andar e uma máscara para o terceiro andar. Aí como é que é a solução para isso? Né? Então vamos lá. Eu vou aqui então pegar meu roto, vou deixar ele como RGB e vou chamar ele aqui de R. Aí você já está entendendo já onde eu quero chegar, né? se você já tem um pouquinho de experiência com o Nuke. Eu vou fazer então aqui um roto e vou dar para eles um, um nome de um para cada um deles, um canal. Então eu tenho aqui o RGB. E o que eu vou fazer também para deixar bem organizado é o seguinte. Eu vou deixar o RGB para fazer um lado e eu vou pegar isso aqui. Já vou duplicar logo para fazer o outro lado. Então eu vou dividir em duas faces. Né? Então eu tenho aqui essa coisa que está bem de frente e essa aqui que está mais lateral. Isso pode vir a me ajudar também para frente. Então eu tenho aqui. Então uma vez com isso, eu vou pegar aqui o meu R. Então o meu R vai ser o meu primeiro andar. Aí eu vou fazer a minha seleção. Né? Claro que aqui. Eu não vou fazer com tanto detalhe, senão a gente vai perder muito tempo. Mas digamos que isso aqui é o que eu quero. Então, eu vou tentar olhar aqui mais ou menos onde aqui é o andar. Então digamos que aqui está perfeito, tudo bem, ficar assim por enquanto, que é o que eu vou precisar. Então fechei aqui meu primeiro andar, fechei, vou fazer do lado de cá agora. Aí também a vantagem dessa é essa, né? Eu posso ter aqui, por exemplo, um buraco, né? Que aqui é onde tem um acesso. E sigo fazendo. E depois, óbvio, eu vou ter, que, vou ter que juntar essas máscaras todas. Então digamos que isso aqui é a minha máscara para esse lado. Óbvio que eu não estou enxergando ela agora, porque eu não estou olhando para ela, né? Mas se eu vier para cá, ela está lá direitinha. Posso ficar olhando para cá também direto, né? Nesse momento não faz muita diferença. Aí eu vou pegar agora o meu segundo andar. Então meu segundo lugar aqui é o verde, vou pegar aqui. Também nesse momento, né, não vou nem me preocupar se está alinhado perfeitinho. O importante para mim aqui vai ser só mostrar o exemplo. E a partir daí depois você vai seguir. Eu também poderia fazer também esse buraco, né, onde estão os acessos. Então eu teria que mascarar tudo isso. E, ó, claro, eu posso fazer tudo isso dentro do, do roto. Então eu fiz para um lado, fechei, vou fazer para o outro. Mesma coisa aqui Peguei esse andar Mascarei eu acho que eu fechei por aqui mais ou menos né? Então pronto, fechei isso aqui Fechei E vamos para o último andar Então mesma coisa Vou tentar pegar aqui Eu tenho certeza que esse é o melhor rota que você já viu na sua vida Pode ter certeza que é assim mesmo que a gente faz no dia a dia. Por isso que os filmes ficam lindos. Mas vamos lá. Aí fechou esse lado. Chegou para o lado de cá. Fazer o último. Vou fazer bem rapidinho aqui. Porque a gente já está se estendendo bastante. Não sei que se você não quer ficar vendo ninguém. Ficar fazendo desenhozinho. É pronto. Eu tenho então aqui. Ó, um, dois, três. 4, 5, 6. Aí o macete agora é o seguinte, ó. Eu tenho aqui no meu R, vou botar aqui um multiply. Aí eu quero ter certeza que eu estou olhando pra ele aqui, né, pra ver se a operação tá correta. Vou mudar aqui pra All. Vou botar aqui no meu canal. Isso aqui é o meu vermelho, então eu vou zerar e zerar. Ok, vermelho. Aí tá ficando assim, né? Isso aqui tá ficando meio feio. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou dar um remove. Eu não preciso mais das cores aqui, né? Então eu vou dar um remove all. Para quem não conhece esse node é legal. né Porque eu posso tanto remover os canais que eu selecionar. Quanto manter só alguns canais que eu selecionar. Então isso também é bom para otimizar a performance da comp. Né? Quando a performance vai é muito pesada. Porque você tem um monte de canal sendo somado. E os efeitos vão se multiplicando. Então isso é complicado. Então eu tenho esse multiplex que você viu para o vermelho. Então obviamente ele também serve para esse lado de cá. Então está reparando já o que eu tenho. Ó? Eu tenho aqui então os dois canais. Vou duplicar usar agora no verde, então no verde eu vou fazer a mesma coisa só que com o canal verde, então verde copiei verde, não vou nem olhar porque eu sei que está certo né azul aí aqui, 0, 1 está lá, copiei joguei para cá então pronto, ó. o que eu tenho aqui agora é vermelho com vermelho a verde com verde azul com azul Aí, claro, né, eu posso somar isso aqui de várias formas diferentes, né, botando... Eu costumo fazer vários merges, tá, e ir somando eles. Então, eu vou fazendo assim, vai ficando mais bonitinho. Tá. É, isso aí, eu falei, é de cada um, né, então, se você olhar aqui, tá vendo, o resultado vai ser o mesmo. Para não perder muito tempo, eu vou dar aqui um merge com tudo junto, né, fica feio aqui na comp, mas para o resultado que a gente vai querer, vai dando no mesmo. Então, pronto, tá vendo, ó. Então, para quem já usou um Cryptomate, né, para quem está acostumado a trabalhar com passe de, de render 3D, já viu algo similar com isso. Então, o que eu tenho agora é isso, tá vendo? Ó? Eu tenho, então, cada ID, né, ou seja, cada andar aqui do meu estádio, com uma cor específica para ele. Aí, qual é o macete agora? Né? Eu tenho aqui as outras imagens que, são, né, que eu peguei na internet, eu fui aqui no, no Google, joguei estádio, é, é, é, público de estádio, por exemplo. E fui montando isso. Então eu vou botar aqui um transform, porque eu quero é, transformar isso aqui para poder encaixar na minha composição. Eu vou pegar aqui um merge, por exemplo. E eu vou fazer o que? Eu vou pedir um merge entre o estádio né, e a minha foto. Então tá lá. Está posicionado aqui bonitinho. Vou botar para cá. Eu preciso que ele fique bem maior para encaixar. Talvez rodar um pouquinho ali, né? Pra poder encaixar melhor no ângulo. Aí, claro, eu não tô vendo direito, né? O que eu faço então agora? Eu pego a máscara e conecto aqui. Não tá vendo nada, por quê? Porque tá vendo alfa. A partir do momento que eu coloco para ver o vermelho, pronto, ó. Encaixou aqui. Tá vendo? Que maravilhoso. Então eu tenho aqui o vermelho. Aí eu posso, claro, trabalhar aqui a posição, o escalonamento, né? Tentar melhorar esse ângulo tudo. Claro que eu, eu, o ideal seria ter um match painting profissional, né, decente, e não isso que a gente tem aqui. Mas como, como um exemplo é um bom começo. Então tá lá, ó, a minha galerinha torcendo aqui já o meu, meu campo. Se eu quiser botar um, um, um, um blur, né, para suavizar um pouquinho essas bordas aqui, posso botar. Aí aumento aqui. Aí também não adianta botar no, no alfa, né, porque eu não tenho alfa aqui. Então eu tenho que mandar borrar os canais mesmo Posso mandar borrar aqui o RGB Então tá vendo? Ó? Tá funcionando ali direitinho E é pronto, e é isso Aí eu quero fazer agora continuar o de cá Eu vou escolher aqui uma outra, uma outra imagem como, por exemplo Essa daqui né, Que também tem um monte de gente Também não vou dizer que é maravilhosa né? Vou botar pra cá eu Posso juntar com essa Deixa eu olhar aqui né, pra ficar melhor Aí pronto, botei meu transform, vou trazer essa galera pra cá, tá vendo, eu vou começar a montar ela ali. Aí eu, também o interessante é isso, tá vendo, a partir do momento que eu botei essa, essas máscaras, tá vendo, ele não vai passar do meu limite ali. E claro que se eu tiver uma outra imagem para botar num outro andar, eu só preciso fazer o seguinte, ó, pegar esse merge, criar um novo aqui dentro, aí eu vou mandar somar esse com a minha imagem nova Deixa Eu também já trazer ela no transform aqui né? olhar para ela e na hora de mascarar a mesma coisa eu mascaro aqui, por exemplo, no meu blur digo que é o segundo andar o meu segundo andar é o verde então pronto, ó. automaticamente ela já caiu no segundo andar eu posso trazer essa imagem para cá e botar ela ali dentro fazer um outro ajuste nela também porque eu sei que ela é um PNG então eu posso botar aqui ela como pre-multiplicada. Então pronto, tá vendo? Né? Para variar não não tá aquela imagem sensacional maravilhosa. Eu teria que fazer a correção de cor. Também é problema nenhum com isso. Eu posso fazer aqui independente para cada uma delas. Tento fazer aqui pelo o correct por exemplo. Ver se eu consigo chegar num resultado minimamente decente aqui. Eu sei que não vai chegar nunca, porque esse aqui é muito vermelho, né, em relação à outra. Mas a ideia é essa. Então eu tenho o rico está tá afetando só essa, esse pessoal daqui. Tá vendo? Então isso acaba me dando muito mais controle. E claro, aí eu posso ir somando, né, os MURDS, que é uma operação bem padrão, bem tranquila aqui do nuke E posso também depois ir manipulando aqui uma MATCH para fazer esse ajuste. Porque caso a galera né, que mandou, mandou com sobra... Eu posso também fazer, a vez de fazer o blur aqui, né genérico. Eu posso aplicar o blur para cada um deles independentes e fazendo esse ajuste aqui dentro. Eu posso vir aqui dentro do roto e manipular é, essas curvas que a gente tem aqui dentro. Então, se pegar esse vermelho aqui que está bem, bem na cara, né? Eu poderia pegar, por exemplo, esse meu roto aqui, tá vendo? Ó, e fazendo ajuste dentro dele, poder melhorar na minha, na minha composição e por aí vai. Então é isso aí, gente. Gostou? É, Compartilhe o vídeo, por favor, eu vou continuar fazendo mais vídeos oportunamente. Obrigado por assistir e até a próxima.